Olá amigos e amigas, inicialmente vamos fazer a terceira mini oficina virtual autônoma de montagem de mi, uhum. da caixinha do mini livro. Inicialmente você vai dobrar nas linhas pontilhadas da caixinha, dessa maneira. Dobrando sempre em cima do pontilhado das linhas. Dobrando mais um pouco, vira a caixinha, pronto, a dobra já acabou, agora você vira ao contrário a caixinha, coloca as abas para dentro e faça essa posição aqui, depois você vai colocar a aba novamente para dentro, a outra aba para dentro e depois a outra aba para dentro e está pronto a caixinha do mini livro aí é só pegar o mini livro e colocar dentro da caixinha como queremos demonstrar a caixinha e o mini livro, pronto, obrigado, e para você saber mais sobre o projeto, entre no minilivro.com que é o site do mini livro e da caixinha, obrigado.